língua francesa, romance, amor, beijo... Como será que a gente diz beijo em francês? <risos> Vamos lá para a primeira palavra que pode significar beijo... Luisa! bise, pode significar beijo, faire la bise, porque la bise é aquele beijinho no rosto que a gente dá para cumprimentar a pessoa, tá? Então, sabe aquele beijo que na verdade nem é beijo, você só encosta assim na bochecha faz o barulho, mas não é beijo mesmo. Isso aí é la bise, se so faire la bise. É, muitas vezes as pessoas podem falar sobre isso quando elas vão se cumprimentar, na França normalmente as pessoas fazem la bise para se cumprimentar, né, o homem e a mulher, uh, mas às vezes sabe como que é, né, tem uma pessoa diferente ali que você nunca viu, você não sabe se você pode cumprimentar ela com um beijo no rosto, ou se é melhor estender a mão, e às vezes os homens podem falar, ah, ou seu fait la bise, ou as mulheres mesmo podem falar, ah, ali ou seu fê la bise. Então vamos, a gente pode se cumprimentar com um beijinho no rosto, sem problema nenhum, Ferra la bise, cumprimentar com um beijinho no rosto. Ok, e o beijo pode também uh, ser chamado de bizu, bizu, é, é essa pronúncia mesmo, não. eu não acho assim tão bonita, bizu parece um besouro, enfim, mas é assim que a gente vai dizer beijo em francês, então bizu, que pode ser referido a um beijo que você dá no seu namorado, a um beijo que você dá na sua mãe, a um beijo que você dá em qualquer pessoa, é o nosso beijo mesmo, o bisu. É, normalmente a gente não vai falar dar um beijo em francês, a gente vai falar fazer um beijo, assim como a gente disse faire la bise, faire un bisu. Então muitas vezes quando você vai pedir um beijo, vai pedir um beijo para uma criança, ah, faire un bisu à tata, dá um beijo na titia, faire un bisu à tatá. Ou quando você vai mandar um beijo para alguém Ah, fais un bisou à ta mère Dá um beijo na sua mãe Por mim, tá mandando um beijo Faire un bisou. Ou quando você vai pedir um beijo para alguém, você pode falar Fais moi un bisou Outra palavra que pode significar beijo é Le baiser Le baiser uhum. Ele como substantivo Então atenção, a gente tá falando do baiser Substantivo era como era dito beijo antigamente. Le bezer é um pouco mais literário, assim. Então, em poesias ou em música, você pode encontrar mais. Le bezer significando o beijo. A poesia se chama Oh, quand je dors, viens auprès de ma couche. De Victor Hugo. Vou ler o finalzinho que ele fala do bezer. Puis, sur ma lèvre, o voltige d'une flamme, éclair d'amour que Dieu-même épurá. Pose um bezer e d'ange deviam femme. Soudain, mon âme se veillera. Que bonito, né, gente? Oh, quando je dors, viens auprès de ma couche. Oh, le baiser. E agora, vamos lá, cuidado, porque bezer também pode ser um verbo. E quando bezer é um verbo, tudo muda. É completamente diferente. O le substantivo, que podia ser um beijo literário bonito da poesia, quando se transforma em verbo. Então, antigamente ele era o verbo beijar. Mas esse verbo evoluiu. E hoje ele é uma gíria para transar. É isso mesmo. Se você fala bezer, significa transar. E muitas vezes ele pode ser até usado num sentido mais, tipo, foder mesmo, né? Ah, ele aí, te ele se fodeu. Isso é uma coisa muito engraçada, porque é exatamente a mesma palavra. E quando ela é substantivo, ela é uma bela palavra literária, mas quando ela é um verbo, ela é uma gíria de baixo calão. Então a gente tem que tomar muito cuidado se for usar a palavra bz Tá, Fernanda, então bezer. Be não era beijar antigamente e aí agora virou transar. Então, como que a gente vai dizer beijar em francês, se não é bezer? Baiser agora é outra coisa bem diferente. Então, pra gente usar o verbo beijar em francês, a gente vai falar embrasser, je t'embrasse, eu te beijo, tá? Então embrasser, pode ver que a palavra embrasser tem braço, bra, no meio, embrasser, ou seja, Antigamente, abraçar significava abraçar. Antigamente. E aí, como o verbo bezer evoluiu para ser uma gíria, aí eles ficaram sem verbo para dizer beijar e abraçar se transformou em beijar. Então, o significado hoje atual, abraçar, beijar. Beijar na boca ou beijar no rosto. Simplesmente beijar. Abraçar. Então, se abraçar virou beijar e abraçar. Então, ali só para finalizar, para a gente poder falar abraço em francês, ou eles vão falar prendre dans mes bras, je veux te prendre dans mes bras, o que é muito bonito, eu acho, eu quero te pegar nos meus braços, eu quero te abraçar, prendre dans mes bras. Ou eles também têm o verbo caliner, ou faire un câlin, isso significa abraçar, un câlin que vai ser abraçar, ombracer, que vai ser beijar, bezer, vai ser transar, mas depende, se for na poesia, se for substantivo, le bezer é beijar, a gente tem o bisu, que vai ser o beijo, e la bise, que é isso aí. Acho que ficou claro, né? <risos> gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa bagunça de vocabulário aí hoje, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro e que vocês consigam, é, Dizer aí quando vocês querem beijar e qual que vai ser o tipo do beijo, belezinha? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão pra vocês, um biso e à la prochaine. Bye bye!